A gente, a gente esqueceu de falar que tipo, eu estou no Brasil e você está na Alemanha, eu acho isso interessante. Ah, deve falar das nuvens, a gente sempre, no nosso processo de evolução, a gente sempre se encontrou em nuvens semelhantes, então a gente resolveu agora fazer esse canal para compartilhar os nossos processos, algo assim. Ibis, acho que você acabou de fazer a introdução. Não sei, o que mais que eu falo? Não, eu acho que a gente tem que dizer uma coisa aqui muito séria, que a gente se ama. Porque eu acho que a gente é amigo, mas a gente não é aquele amigo que se vê sempre, sai pra tomar uma cerveja, que é maravilhoso esse amigo. Mas a gente é um amigo que a gente tá sempre se acompanhando. E a gente só consegue se encontrar quando tá tudo fluindo. Tipo, quando a vida tá meio truncada, as nossas energias não se atraem. E é ótimo, eu acho, isso, que, que maravilha se todos os amigos tivessem essa liberdade interior de falar. Não é nem falar, não, a gente nem fala, tipo assim, ah, não me liga que eu tô mal. É tipo, a gente não se encontra. Eu acho que uma coisa curiosa é que eu fui ter o seu telefone de novo Um mês antes de eu vir para a Alemanha. A gente ficou, né? A gente se conhece desde os, uns 13, 14 anos, mais ou menos. A gente fez curso de teatro junto, que foi um curso que tinha muita meditação, era muito esotérico, além do teatro. O que quer que seja que significa esotérico aqui nesse contexto, cada um liga com o seu. Você vai ter uma imagem que vai estar mais ou menos perto. E a gente sempre se interessou por assuntos da evolução humana e a gente se reconheceu como trabalhadores da luz. Posso falar isso aqui? Lógico. Então, então tá bom. A gente se reconheceu como trabalhadores da luz, que tem muito a oferecer, meio que no silêncio, assim, a gente não prega nada. E aí essa coisa da nuvem é que realmente, é como se a gente se encontrasse numa nu quase que num arquivo, assim, a gente está nos mesmos arquivos, lidando com os mesmos assuntos, aí a gente se encontra naquela pasta. Muito mais poético do que isso, na verdade, né? E aí acontece de a gente se encontrar, acontece de ter um post que os dois curtem e comentam, e de repente a gente combina de se telefonar e não sei o quê. Ou acontece da gente estar tá no mesmo ônibus. Ai! Eu acho que esse canal começou aí, no encontro do ônibus. na São Paulo às seis da tarde, hora do rush, do ônibus com 15 mil pessoas no mesmo ônibus. E de repente virar, ah, aí eu olho e você. Não, e você esse tinha acabado de, de encontrar uma pessoa que eu tinha ficado de encontrar e não consegui encontrar nessa São Paulo que a gente vivia. Vive. E eu tinha um beijo para você via essa pessoa E eu não te via há muito tempo, não fazia décadas que eu não te mandava beijo, nem abraço, nem nada a gente, assim. a gente não tava na mesma nuvem até então E aí de repente essa pessoa ia encontrar com você e eu falei, manda um beijo para ela, nossa! E aí a pessoa não encontrou com você, não mandou um beijo para você Mas de repente você estava no mesmo ônibus que eu e eu te dei o um beijo essa, te... Gente, porque essa é essa... a nuvem! Essa é a nuvem, porque aí chegou meu ponto de ônibus e eu tive que descer é, e antes, segundos antes de eu te reconhecer, eu tava olhando pro nada e eu pensei muito em você E aí de repente eu olhei pra um homem e pensei Meu, e esse cara é a cara do Ibirá, meu! Olha como eu tô pensando tanto nele! E era você! Então, hoje eu vi um quadrinho do Calvin Hobbes E aí era assim, ele tava com a prova na mão e falava, a prova pedia é, explique a, lei, a primeira lei de Newton em suas próprias palavras E aí ele leva um choque, assim tipo, nossa, como é que eu vou fazer isso? Ele tem uma ideia e aí ele escreve suas próprias palavras Ele, tipo, cria um idioma na hora, ele escreve tipo assim, verbos, erros, erros E aí ele entrega a prova satisfeito bota as duas mãos assim e fala assim Adoro essas brechas no sistema <insulation> Gente, eu me vi ali num tanto, assim, desde que eu nasci, falei, gente, é pra isso que a gente tá aqui, pra então, assim, é tipo, a vida é um grande hieroglifo, e aí você vai encontrando ali as traduções, fala, opa, aqui tem uma brecha. Você vai decodificando as brechas do sistema, o sistema só existe para isso, tem aquela brecha, e você fala, é aqui que eu vou. Eu acho que a gente tá sendo super eficiente nisso, porque tá cada vez mais fácil. Criar brecha? Criar brecha. Criar brecha. Porque nesse sistema, que eu acho que ele é... A gente não vê, porque ele não é uma grade física, né mas ele é uma grade de costumes. É o assim que se faz em todos os ambientes da vida, em todos os departamentos, se a gente quiser chamar assim. Então, menina não faz tal coisa, menino não faz tal coisa. Se você é elite, então você escreve direitinho e sabe diferenciar mais de mais e isso tudo vai criando essa grade de comportamento. E esse comportamento vai gerando várias emoções ao longo da vida. E, meu, eu acho que a sua emoção, ela é tipo um... Sabe aquele adesivo que não sai? Ele é um adesivo com uma cola... muito Porque, em tese, dá para você mudar qualquer comportamento. Dá para eu amanhã falar assim, não, agora eu vou só sei lá o básico vai meu vou às me está acordar cedo tá super para mudar mas tem uma condição ali uma em cima da outra muito colada que você não você não encontra mais aquele lugar onde você fala agora mudei não a mudança é tipo meu despedaçar todas as camadas e na iouritirinha a gente trabalha com a energia vital assim como na cura integrada né e na escola, quando você está dando aula de Euritimia, uma das coisas que a gente sabe de antemão é que a repetição trabalha as forças vitais da criança. Então, você tem que ver bem o que você vai repetir né para a criança. fazer com que ela repita aquilo semanalmente, ou quantas vezes por semana for. E os movimentos da eritmia eles estão conectados. É você, é você conscientemente levar o seu movimento físico para um movimento que já está lá na sua força vital. E as crianças decoram super rápido, porque elas trabalham com essa força vital, essa repetição, e aí é um costume. Só que é muito difícil de sair. Então, depois que acaba, por exemplo, depois de três meses a gente faz uma apresentação, a gente se despede daquele poema e parte para outra. né As crianças menorzinhas são o maior exemplo que eu tenho disso. A apresentação acaba, às vezes a gente entra em férias, e então, tal quando a gente volta, as crianças estão viciadas naquilo. É um vício bom porque a gente está falando de uma linguagem que traz imagens belas, que constrói uma, uma força interior para a criança. Não é um problema, mas é um desafio, porque a criança gruda naquilo, ela pega aquele prazer de saber aquele poema. E aí você vai entrar com uma coisa nova ela elas falam, ah, mas no final da aula vamos fazer o da gotinha d'água que a gente fez ano passado, sabe? <risos> e eu acho que aí tem uma resposta muito séria, porque às vezes a gente está querendo fazer o bem também. Usando a mesma dinâmica do sistema que aprisiona. Então, deixa eu pegar esse gancho é, para puxar só um tópico para gente importante, para hoje, para essa semana, na é verdade. É, e aí, é justamente para pegar essa, essa parte, esse gancho sobre esse processo específico é, dessas pessoas e, e, e do que a gente está fazendo agora. Quero falar do eclipse que vamos ter na segunda-feira, é, agora dia 21 de agosto teremos um eclipse do sol esse eclipse do sol ele vai ser integral ele vai cruzar a terra de maneira total e, e vai cruzar o território dos Estados Unidos inteirinho e não só isso esse esse eclipse também está alinhado a uma conjuntura astrológica muito poderosa é, e é um eclipse que por, por passar sobre os Estados Unidos e estar tá alinhado a essa conjuntura astrológica e nesse momento específico que a gente está vivendo ele, ele é um eclipse que tem muita força, ele, ele pode oferecer para gente muita força e a gente tem que dar a resposta e a gente tá, tem que dar o respaldo a essa força. Então, está sendo convocada uma meditação para a hora do eclipse. É, a meditação é para começar exatamente na hora em que o eclipse ficar total. Isso vai ser às 11 e 11 é, não lembro de qual faixa horária dos Estados Unidos e que, que o eclipse vai. Vai, vai atingir o apogeu dele. Você pôs para mim o horário de Brasília outro dia. Então, o horário de Brasília vai ser 15 e 11. Então, nessa hora, está é, sendo convocada a meditação para começar junto nesse horário e durar uns 15 minutos. Na verdade, existe até um, um link para fazer uma meditação guiada específica para... Para visualizar, Porque a ideia dessa meditação não é apenas parar e esvaziar a mente, acompanhar a respiração. Nesse caso, não. É uma meditação idealmente guiada, com pensamento guiado, com visualização guiada para contribuir com esse processo. Você quer falar um pouquinho da visualização é, sugerida para esse momento da meditação? Eu vou falar, mas aí depois a gente coloca o link também aqui embaixo é, para as pessoas... É, basicamente, é, a visualização ela indica a gente é, a visualizar, ver uma um, coluna de luz que vem lá do centro da galáxia, do Sol Central da Galáxia, passa por nossa cabeça, por nossa coluna e vai até o centro da Terra. E aí, daí, indo para centro da Terra, uma nova coluna de luz sai do centro da Terra, passa por nós e vai de volta para o para a galáxia, e aí ao ir de volta para a galáxia, ela também se expande para todos os seres é, vivos e, e não vivos, não encarnados também aqui do nosso planeta e do sistema solar é, e daí para toda a galáxia. Então, são duas colunas de luz que a gente tem que visualizar ao mesmo tempo. Elas também têm um sentido de rotação, a coluna que vem, que desce para a gente, ela fazendo uma rotação no sentido horário, e aqui só no sentido anti-horário, e aí a gente tem que fazer a visualização por alguns minutos dessas, dessas duas colunas rodando em torno da gente, e essa luz se expandindo pro, pro, pro resto do nosso sistema de vida, do nosso sistema físico e não físico, é, mas se alguém por algum motivo não puder parar 15 minutos para se concentrar e visualizar, apenas às 3 e 11 da tarde é, coloca um alarme para 3 h 10 E aí às 13h11 é, Parar por alguns Microsegundos que sejam Fechar os olhos um pouquinho E só jogar a mentalização Jogar, projetar a, a, a mente Para a coletividade Que vai estar tá parando naquele mesmo momento Para fazer isso, já ajuda não sei se, se você não parar para ficar 15 minutos meditando, mas você consegue lembrar na hora e apenas fazer uma concentração rápida de alguns segundos e pronto, e continuar, porque se está no trabalho, você está no trânsito, você está em algum lugar que você não pode parar, mas essa concentração rapidíssima de alguns segundos para jogar para a produtividade já vai ser suficiente para ajudar de alguma forma. Mas quem trabalha pode sempre dar aquela ida mais longa no banheiro, né? Pode. Sempre tem alguma forma de você conseguir, você não, talvez não vai ficar 15 minutos no banheiro, mas você pode ficar um minuto no banheiro, uhum. cinco minutos no banheiro, talvez.